Pessoal, a gente participou agora da sessão de encerramento do ATL, Acampamento Terra Livre. Inclusive contou com a participação do presidente da República, Lula, que assinou aqui, junto com a ministra, Sônia Guajajara, uma série de demarcações que são parte da luta histórica do movimento indígena. A gente está muito feliz de estar aqui hoje no ATL, Acampamento Terra Livre, que nós lutamos em todos esses anos para que ele acontecesse, mesmo com dificuldades com restrições por parte do Governo do Distrito Federal, mas ele acontece agora, depois que o Movimento Social Brasileiro derrotou Bolsonaro nas urnas e a gente tem chance real de avançar e, para isso, a luta indígena é fundamental dos povos indígenas brasileiros, mas de todo mundo que acredita nos povos indígenas e nos direitos dos povos originários para garantir o um avanço nos direitos no próximo período. E eu acho que essa nova etapa que se abre no Brasil é uma etapa importante para a gente aproveitar realmente para que esses avanços aconteçam.